Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou corretor de imóveis e sou especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a conquistarem aí o financiamento, a aprovação no financiamento para comprar o um imóvel. E o vídeo de hoje eu quero dar boas notícias, isso mesmo. Estamos começando o ano aí e sem dúvida nenhuma, quando a gente faz um vídeo para só dar boas notícias. É melhor ainda do que fazer vídeos dando explicações de o que está acontecendo no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário tem boas notícias para 2020. Quer saber quais são elas? Então fique comigo nesse vídeo até o final, porque realmente você vai se surpreender o que tem para 2020. E antes, eu quero pedir para que você clique aqui embaixo em curtir o vídeo e também se inscreva. A, clicando no sininho para que você possa receber as notificações para que você possa sempre estar atualizado quando eu postar vídeos novos assim como esse começamos 2019 com várias mudanças aí no mercado imobiliário porque foi um ano de muitas mudanças aí no nosso no nosso brasil né presidente política um monte de situação e querendo ou não querendo, não estou aqui defendendo partido político nenhum, nem defendendo bandeira política nenhuma, as coisas vieram melhorando é, desde o início de 2019. Tivemos mudanças na Caixa Econômica Federal, tivemos vários é, planos de financiamento aí sendo alterados, juros caindo, pô, nós estamos historicamente com juros mais baixos, da, da, da, do mercado é alto, eu sei que é alto, muitas pessoas comentam aí nos vídeos falando que tá pagando dois apartamentos mesmo com juros baixos, mas fazendo a comparação de três, quatro anos atrás onde você pagava então quatro apartamentos, hoje você tá pagando dois, é alto? É alto sim, mas em comparado a 11% quando você pagava e hoje comparado a 7% como você paga, 11 para 7 é mais baixo pode estar chegando aí a 1, 2%, claro que pode, não sei se isso é possível ou não, mas nós estamos torcendo para que isso realmente aconteça, porque nós somos pessoas positivas. O ano de 2019 veio realmente com juros baixando, vários bancos entrando no mercado imobiliário, entrando na disputa do crédito imobiliário, juntamente com a Caixa aí que está entrando na briga muito forte, né? E que, e bom, antes de, de falar sobre as coisas novas, antes de dar as boas notícias, eu quero agradecer você que me acompanhou aqui no ano de 2019, foi um ano de muito crescimento também aqui no canal. Eu comecei este canal praticamente em 2018, na verdade não, perdão, é 2017, 2018 eu comecei a postar alguns vídeos referentes ao mercado imobiliário, porque eu tenho esse canal desde 2015 e de 2018 para cá, graças a Deus, o canal realmente é, vem bombando, crescendo, eu tô aí chegando a quase... 6 mil inscritos em, poucos, em pouco tempo, acabei de fazer 5 mil, então eu quero agradecer você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você se inscrever no canal, muito obrigado por você curtir, e muito obrigado por você compartilhar, escrever, e a gente está em contato aqui sempre que vocês fazem pergunta, e eu posso estar tá respondendo aqui no canal, nos vídeos que eu estou postando. Então muito obrigado, um feliz 2020 para você, e as boas notícias que eu quero passar para você nesse ano de 2020, é, várias fontes, eu vou deixar estar tá passando aqui na tela também, por exemplo, a Folha de São Paulo, ela vem com uma, uma notícia na, na capa dela, alguns dias atrás, aí dizendo que o setor imobiliário ele sai do fundo do poço, está saindo, isso eu já tenho falado já há algum tempo, nos meus vídeos, já de uns 6 a 8 meses para trás, ela está saindo do fundo do poço e deve impulsionar esta economia em 2020, tá? Então tudo aquilo que eu venho falando, recapitulando aí no, em 2019, sobre baixa de juros, sobre o crescimento dos incorporadores, lançamentos vindo, é, sobre o valor do metro quadrado de produtos prontos, estarem aí ainda preso e os produtos do metro quadrado dos produtos lançamento está aumentando está impulsionando a economia e por isso que os bancos estão aí disputando vocês vocês vocês estão de parabéns procurando crédito procurando mudança procurando comprar o seu imóvel né uma outra notícia boa é que o número de residência o número de residências novas para comercialização começa a sair do fundo do poço também ou seja é aquilo que eu falei, os lançamentos, quando o mercado começa a dar resultado, quando as pessoas começam a buscar o crédito, quando começa a ter uma procura maior, né, crédito na mão, é óbvio que as outras pessoas, outras empresas que vão construir imóveis, elas vão começar agora a ter uma, uma, uma, uma procura maior, elas vão começar agora a colocar estoque no mercado para que possa a é, é, cumprir né, essa demanda para que possa responder a demanda essas coisas que estão acontecendo no mercado com isso o mercado volta a funcionar com isso o crédito começa a funcionar no Brasil e a economia começa a melhorar uma outra boa notícia que eu quero dar para você a terceira boa notícia a penúltima a última é bombástica é muito boa Tá? é que o crédito imobiliário ainda representa, olha só, por tudo que está acontecendo, pelo crescimento do, do, do, do crédito imobiliário, pelo crescimento de número de residências, a economia que tende a bombar em 2020, isso ainda representa pouco do nosso PIB. Tá? Bom, Guimarães, o que é o PIB? Bom, o PIB é o produto interno bruto, é tudo aquilo que a gente produz no Brasil e gera... E gera dinheiro gera gera recursos para o brasil então tudo que nós estamos vendo por exemplo no brasil a respeito do mercado imobiliário isso ainda representa muito pouco no pib ou seja se as coisas vão começar a crescer agora começar a que aquecer então quer dizer que o nosso pib vai crescer e as coisas vão acontecer muito melhores para 2020 bom e qual que é a última notícia que eu quero dar aqui nesse vídeo para você, muito boa? Bom, além de dizer que a economia está melhorando para 2020, que o número de imóveis está crescendo para 2020, isso em todos os setores. Tanto minha Casa Minha Vida, tanto para o SBPE, tanto para imóveis acima de um milhão. E meio tudo está crescendo, gente. Isso é uma boa notícia para você que procura imóvel, para que você que está é, querendo mudar de vida, para você que quer ter o seu crédito aprovado. Isso é uma boa notícia. Óbvio que a gente precisa se preparar para que a gente possa aproveitar essas oportunidades. Um certo, não lembro quem me falou isso para mim há é muito tempo atrás. Não sei se foi num curso que fiz em São Paulo em 1994, 95. Que as oportunidades são carecas, né? Se você não aproveita ela quando ela chega de frente para você, você não abraça ela, ela não tem um cabelo para você segurar e você realmente deixa ela passar. Então você precisa aproveitar essas oportunidades. E a notícia que eu quero dar uma a última notícia nesse vídeo que é fantástica, que é fantástica. Para todas as pessoas, que é o maior, é o maior público, é o maior público de, de, de, de pessoas que compram imóveis é no Minha Casa Minha Vida. Isso mesmo. A boa notícia é que o Banco Itaú, isso é apenas uma especulação que está acontecendo internamente, isso não tem, uma, não tem nada ainda divulgando, mas nós já estamos sabendo. Por algumas fontes seguras, né? De, de que seguimos, que conversamos, que perguntamos, que o banco Itaú está entrando na jogada pro Minha Casa Minha Vida. Isso mesmo. Antes o que era somente da Caixa e do Banco do Brasil, dos bancos federais, hoje está começando a sair para os bancos privados e o Itaú é o banco que está dando a. está queimando a largada, vamos dizer assim, nesse assunto. Isso é muito bom para todas as pessoas que precisam comprar imóveis, porque vocês vão começar a ter uma disputa. Quando alguma coisa só está em um lugar para que você possa comprar, existe realmente aquela monop aquele monopólio. Por mais que tenha facilidades, coisas novas, você tem uma pessoa só apenas comercializando isso. Quando você tem duas pessoas, começa a concorrência. Isso vai melhorar muito para você que procura comprar o teu imóvel no programa Minha Casa Minha Vida. E me diz aqui nesse vídeo, se você está aqui até o final... É que muitas pessoas saem escreve para mim o que que você tá achando que, Quais são as suas perspectivas para o ano de 2020 eu quero ouvir você se gostou desse vídeo clica aqui em gostei do vídeo clique também em se inscrever aqui no canal e acione o Sininho para que você possa receber boas notícias notícias que te ajudem aí se você realmente procura comprar imóvel e precisa ficar informado eu... gente era isso que eu queria falar para você queria começar 2020 com uma boa notícia, é o último vídeo nosso de 2019, eu vou ficando por aqui, um feliz 2020 para vocês, que o ano de 2020 seja um ano muito abençoado, um ano muito é, importante no nosso, no nosso crescimento, e espero que você e sua família realize todos os seus sonhos. Meu nome é Márcio Guimarães, e vejo vocês no próximo vídeo.